Você já parou para pensar, se você tivesse três meses de vida, o que, que seria importante e essencial para você? Trabalho, família, lazer, entretenimento, religião. Como que você gastaria esse tempo? Pois é, até que ponto a gente tem noção do tempo que a gente tem e como administrar esse tempo? Oi, eu sou a Marisa, sou Personal Coaching e consultora de Recursos Humanos. Por que esse questionamento? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, e aí se perde na administração do tempo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muitos profissionais procuram o um trabalho de coaching para treinamento, desenvolvimento profissional e, de certa forma, desenvolver as suas áreas de melhoria. Uma das áreas mais procuradas é a administração do tempo. Como que a gente vai trabalhar nessa administração do tempo? Primeiro te conhecendo um pouquinho, conhecendo aquilo que te incomoda, aquilo que te faz bem. Se você se organiza, se você sabe dentro do seu dia todas as etapas que você precisa cumprir, como eu disse, você vai perceber que vai sobrar um tempo. É só você saber distribuir essa sobra de tempo, principalmente para áreas de lazer. Quem vai especificamente determinar qual é a melhor forma é você. Se o prazer para você é algo primordial e te motiva, no desenvolvimento das atividades do seu dia a dia então vou fazer isso no primeiro momento, se não eu vou deixar para o final do dia, porque no final do dia significa o quê? que eu vou relaxar através de toda a sobrecarga de trabalho que eu tive num dia extremamente estressante, por isso que administrar o tempo depende também de muita flexibilidade, depende também da capacidade de dizer não, depende também de concentração então, esse é o verdadeiro papel do Personal Coaching, ajudar você a atingir os seus objetivos. Então, se você gostou do tema administração do tempo e tem interesse em conhecer essas áreas de dificuldade, participe do nosso canal. É só clicar aqui. Espero vocês!